Dessa vez não há tanto. Você sabe o que eu digo Pra menina experiente Aprender mais com a gente Lhe apresento meu amigo Muito prazer Alice, eu sou o Josué estou aqui a pedido do meu amigo Tunico para uma jornada no mundo da trigonometria. Você vai ver como ele pode ser divertido. Ah é? Eu estou muito curiosa, por onde vamos começar? Vamos começar com uma fórmula que você já deve ter aprendido, o cosseno da diferença de dois arcos, lembra dela? Claro que me lembro! A partir dessa equação, a gente vai perceber mais um monte de relação que começa a aparecer. E a tal trigonometria nos ensina para valer. Para encontrar novas relações trigonométricas, vamos usar a imaginação. Esta é uma circunferência de raio 1. O eixo vertical é o eixo do seno e o horizontal é o eixo do cosseno. Agora, vamos pensar nos ângulos. Você sabe o que é um ângulo de medida negativa? Isto é, em vez de um ângulo alfa, um ângulo menos alfa? O que eu sei é que, geralmente, a gente marca os ângulos no sentido anti-horário. Isso mesmo! No sentido anti-horário, os ângulos têm medida positiva. E esse sinal de menos na frente do alfa, representa uma mudança de sentido. E tem mais! Minha cara Alice, a projeção ortogonal do ângulo alfa no eixo do cosseno é igual à projeção ortogonal do ângulo menos alfa nesse eixo, ou seja, os dois cossenos têm o mesmo valor. No eixo do seno, encontramos uma situação diferente. Enquanto a projeção ortogonal do ângulo alfa sobre o eixo é positiva, a projeção do ângulo menos alfa é negativa. Vamos voltar agora ao teorema do cosseno da diferença de arcos, substituindo os termos para o caso do seno negativo. Vamos ter cosseno de beta mais alfa é igual a cosseno de alfa vezes cosseno de beta menos seno de alfa vezes seno de beta. Mas esse foi só o começo. Agora diga, bela moça: se o ângulo beta for igual ao ângulo alfa, como é que vai ficar o cosseno de 2 alfa? Se beta for igual ao alfa, os senos são iguais e os cossenos também. Então é só fazer a substituição. É, mas a gente ainda pode melhorar essa expressão. Você já aprendeu, Alice? que o seno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. É mesmo! O seno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos o cosseno ao quadrado de alfa. Agora, substituindo os termos, a expressão que encontramos fica assim. Ou seja, Cosseno de 2 alfa é igual a 2 cosseno ao quadrado de alfa menos 1. Um. Assim, deixamos a expressão só em função do cosseno ao quadrado de alfa. Muito bem! Mas não esqueça que você também pode desenvolver a expressão em função do seno de alfa. E nós vamos seguindo em frente, que atrás já vem mais gente, vamos somar e subtrair. Outras relações descobri. Mais uma coisa de cada vez, é claro. Até agora, a gente já achou o valor do cosseno de beta menos alfa e do cosseno de beta mais alfa. E se a gente somar ou subtrair esses dois cossenos, o que será que acontece? Então, a gente cancela os termos com sinais contrários e fica... Esta fórmula que a gente acabou de ver trata da soma de dois cossenos, o cosseno da soma de dois ângulos ou arcos e o cosseno da diferença de dois ângulos ou arcos. A gente vai percebendo que as relações trigonométricas derivam uma da outra. Seguindo o mesmo raciocínio, para a subtração, vamos chegar à seguinte expressão. Então esse resultado a gente sempre pode usar de maneira inteligente Numa soma de cosseno de qualquer dois ângulos diferentes Que podem nem ser, nem alfa e nem beta. Pensar agora de outra maneira, começando por denominar a expressão beta menos alfa de B e beta mais alfa de A. Falta saber os valores de alfa e beta separadamente, não é? Exatamente! O que dá para fazer através de um sistema. É só somar as duas equações que os alfas se cancelam porque têm sinais opostos. Daí teremos dois beta igual a A mais B. Portanto, beta é igual a A mais B sobre 2. Então, alfa é igual a A menos B sobre 2. Agora é só colocar os valores de alfa e beta na nossa relação trigonométrica da soma de cossenos, não é? Perfeito, Alice! É isso mesmo! Então vamos lá! Agora fazemos o mesmo para o caso da subtração de dois arcos. E a gente ainda pode dizer que essa operação é uma fatoração trigonométrica porque transforma uma soma de cossenos em um produto de cossenos e uma subtração de cossenos em um produto de senos. Tanta substituição faz a gente perceber que de uma relação mil outras podemos ter. É isso aí, Tunico! Agora a Alice já está craque na trigonometria. Ah, eu estou aprendendo bastante com vocês. Então eu vou fazer uma proposta para você. Agora que a gente já fez as transformações em produtos para os cossenos, quando você chegar em casa, pode fazer as transformações em produtos para os senos. É só usar o mesmo raciocínio que usamos para o cosseno. Isso mesmo, Alice. Continue assim que você ainda vai longe, menina. Até mais! Já entendi!